salve salve queridos eu sou William Ruff e hoje é dia de voltarmos a Ghost Recon Wildlands no modo Ghost cara super tenso vamos dar uma olhada aqui como vocês podem ver eu já estou no level 15 do tier e baixando baixando devagarzinho baixando Marotamente, aí vem a galera dizer: Porra, Will, mas tá demorando demais para baixar esse tiro aí. Já era para tá tier 1 e tal, irmão. Eu jogo sem HUD, cara. Sem HUD é super tenso. Patrulha ok? Unidade se aproximando. <risos> então tem que ser com calma mesmo. Ixi, olha, unidade aqui, o mano. Drone tá no céu. Nossa. Cara, eu me cago todo quando vejo uma viatura da unidade. Ainda mais nesse tiro. Um tiro já era, velho. Beleza, vamos avançando. Já tem ali. Já tem uns vagabundinhos ali, hein. Aqui é um por cima poder ganhar vantagem posicional, né? Ok, vamos dar aquela velha olhadinha. São dois, três? Dois, né? São dois. Vamos chamar a vamos atenção deles aqui. uma granada de distração. Não. O alvo está seguindo o tá mundo. Foi isso, cabrão. <risos> Bora, mano. Vem conferir o que é. Tomar uma bala logo. Beleza. É isso. Tudo, tudo limpo. certo. Tudo tranquilo. Vamos avançando para a parte principal. Olha o visual, mano. Maneiríssimo. Atenção, temos na área. Veja um sicário com uma submetralhadora. Acenda dentro. Um soldado leve ali. Vamos fazer o hack aqui. Eu tô vendo outro alvo. Beleza, tem um. aquele ali. Acho que tá na parte de baixo, alvo tem um marcado, atirador ali. tem um civil perto dele. Aquele carro tem alarme. Beleza, tudo ok. Ele tá vindo para cá. Jogando uma granada de Ver distração. se eu consigo chamar a atenção dele. Se ele vier mais para cá, lógico, que é melhor, né? Beleza. Ignorou minha isca de distração, mas vai morrer mesmo assim. Ok. Olha, ali já tem um outro. Show de bola. Vamos invadir, né, mano? lá com uma porra de minigun. Ali, dentro da hacienda. E um outro aqui tá saindo. Beleza, quietinho aí, rapaz. Oh, oh, oh, oh. por aqui, por aqui. você. Volte daí. Tinha nego me detectando ali. Quem é? Olha aí quem era. Toma beleza, Vou pegar um cover aqui mais eficiente para poder fazer um novo hack. Certo, aqui tá, tá limpo. Vamos ver se eu consigo pegar esse atirador aqui logo. Eles vão ver você. Volte daí. Esses caras têm um olho biônico, brother. Olha aí quem é. Tudo certo. Ele tá ali, já tava se movendo mesmo, então. Sem problema, beleza? Vem, moleque, vem. Show. Certo, vamos avançando galera Para você que está assistindo esse vídeo aí está gostando do vídeo Gosta dos outros vídeos daqui do canal Não esquece de deixar o like aqui embaixo, beleza? Ajuda bastante na divulgação do conteúdo, ok? Não esquece não Vamos apoiar os vídeos do Will aí, beleza? Olha aí Procurando, né? Foi daqui que ele tava me detectando, esse vagabundo. Cadê o atirador? Parece aí, mano. Cadê o cara, velho? Hum. Opa! Que é isso, rapaz! Vai detectar ninguém não. Toma aí! Tudo certo. Vamos voltar. Vou ficar esperto aqui, porque, né? Sei lá, vai que dá respawn. Ai ai ai! Puta! Que o que, é que o pariu, você? mano! Dia, né? Que merda! É bicho. Que é Olha aí! Deu detecção? Quepex. Ah, caralho! Acho que deu, hein? <risos> ah, Voltando aqui, sua piranha! Ele sabe onde estamos agora aí, caralho! Está vindo nego aqui, hein? O negócio está ficando tenso, hein, mano? Toma! Puta merda! Olha isso! Ai, caralho! Toma, toma! Beleza, beleza. Vamos sair daqui. Porque tá ficando bem esquisito isso aqui, velho. Procurar um lugar seguro aqui para poder fazer um novo hack. Galera que tá curtindo o modo Ghost aqui no canal, não esquece de dar uma olhada na playlist, tá cheio de vídeo show lá velho, é um mais top que o outro, confia em mim, vou deixar o link pra essa playlist aqui no card aqui em cima, vai lá cara, assiste todos, esse se eu não me engano é o oitavo vídeo dessa série e tá um melhor que o outro, vai lá. Beleza, não deu detecção, para minha sorte, né? <risos> Vamos agora para a última parte aqui. Olha lá, morre. O. Oh, oh, oh. Nossa, coelho, tenso, hein? ambientes fechados assim. Olha outra aqui. Ah! Tudo certo, tudo certo. Olha aí, uma filmadora, o cara tava fazendo uns vídeos aqui, hein. Tava rolando uns vlogs aqui. Bem, aqui tá tudo ok. Beleza, então, galera, um último recadinho aqui, nós temos um grupo no WhatsApp, que é onde a gente se organiza, a gente conversa melhor sobre as pautas aqui do canal. E para quem curte Ghost Recon, a gente organiza partidas lá, monta uns squads e tal para poder jogar, tem gente de todas as plataformas, beleza? Então, dá uma passada por lá também. A gente tá finalizando por aqui esse vídeo, vamos só jogar um C4 aqui, vamos fazer um, uma onda cinematográfica aqui hoje. <risos> Não esquece de deixar o like no vídeo, compartilhar com os brothers aí. E. valeu, falou, até a próxima. A gente abateu um civil, que merda você tem na cabeça?